Sejam todos muito bem-vindos, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus caros, hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. Olha só essa fachada imponente, concreto aparente, temos uma canariense aqui, de uns quase 5 metros de altura, linda demais. Uh, ripado aqui, pedra basalto, garagem para dois carros, porta com sensor com senha e com biometria para entrar são 360 metros quadrados 5 suítes, terreno de 450 metros quadrados com vista cinematográfica para o lago e vamos conhecer então essa linda mansão gente que está à venda com um ótimo preço preço especial para final de ano vale a pena você conferir e você tá prestes a entrar no imóvel que tem a vista mais linda de todas aqui do condomínio que está à venda né bem-vindo então e bem-vinda ao seu mais novo imóvel ao seu imóvel a sua casa no litoral norte do Rio Grande do Sul condomínio enseada, Shangri-La condomínio de casas de luxo praticamente 90% beira do lago mas essa aqui em particular tem uma vista de tirar o fôlego gente para quem não conhece o condomínio Enseada fica em Xangri lá 130 km da capital Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul Brasil beleza vamos começar essa casa maravilhosa então eu acabei de entrar aqui gente ó aqui tem um espaço para acessar a escada ali a escada ela é diferenciada ela tem uma parede que serviu para decoração do living e eu quero te mostrar detalhe por detalhe tá bom aqui então um lindo living star praticamente quatro cinco seis 8 pessoas aqui no living tá gente a casa ela é muito bonita você não vai acreditar na vice o que tem essa casa aqui gente ela foi toda projetada para uma vista para o lago e é demais só você vindo aqui o vídeo não vai conseguir te passar tudo ela tá com um ótimo preço piso porcelanato que imita cimento queimado tá gente um ótimo piso não arranha não mostra farelo sujeira e é muito fácil e simples de limpar Deixa eu fazer uma panorâmica aqui do living ó pé direito alto toda rebaixada em gesso aqui a gente tem umas as croicas aqui né gente né as os led né que dão um charme para essa casa aqui Uh, olha só, gente, então, aqui uma segunda sala, uma sala de espera ou aquela sala de bate-papo, né? É aquela sala que você senta aqui, senta a vó, o vô e os netinhos e fica contando história pelo WhatsApp, converso com o telefone. Ai, <risos> a ah, ah, gente, é verdade, né? A gente vai visitar os vôevó, as tias e fica conversando tudo pelo telefone. Olha que geração mais doida, né? Mas vamos lá, até os botão tão tecnológicos, né? Não vai dizer que não são, que estão? Olha só, então aqui é a nossa sala de jantar, a mesa de jantar. Uma mesa clean, parece uma mesa leve, fina, mas com oito lugares aqui, maravilhoso, gente. Olha o detalhe desse lustre aqui, gente. Charmoso, né? Corda, é corda mesmo, gente, ó. A luz fica bem multifocal aqui, né? Muito top, gente. Gente, essa casa vai vender super rápido. Você não pode perder essa barbada. A, aciona aí a, no, a notificação, clica e saiba mais. Chama a gente, vem ver esse imóvel que é uma oportunidade única. Aqui então a nossa cozinha, uma, um espaço gourmet na verdade, né? A cozinha está lá dentro, eu vou te mostrar. Aqui a gente tem então uma churrasqueira, um forno de pizza, aqui um balcão americano todo em São Gabriel preto com duas, cinco belas bancadas, banquetas aqui, né? E olha aqui a vista meu cara, essa aqui é demais. Olha só essa vista, Não é demais. Eu até vou fazer uma simulação para você aqui, ó. pode conta que você está sentado na cadeira aqui, ó. Olha a vista que você vai ter. Tá vendo? E aqui nessa mesa aqui, ó, vai estar tá sua champanhe, seu vinho, enquanto seus netinhos na piscina brincando, com essa linda vista maravilhosa por lá. O que que você acha? Não é demais? É fantástico meu caro. Enquanto isso, o churrasco está ficando pronto ou aquela pizza está ficando pronto. Tem um passa-prato da cozinha para cá. Olha só que legal isso aqui gente, ó. Uma mesinha aqui de ferro, mais duas banquetas, mais um sofá aqui gente, um cantinho maravilhoso. Aqui o violão está sendo tocado, aquela música legal aquele clima de final de ano, aqueles fogos de artifício no céu, você comemorando que a sua empresa teve um lucro extraordinário na pandemia, o que, que você acha? Quanto é que vale o bem-estar, quanto é que vale o lazer da sua família? Pra que que a gente perde tempo trabalhando, Não é pra dar o um melhor pra família? Tá aí seu Carol, você acabou de achar a casa da sua família, sua mulher vai ficar mais apaixonada ainda. <risos> Seus filhos vão ficar muito feliz com esse presentão. Uma casa no condomínio Enseado, o condomínio mais luxuoso do Rio Grande do Sul. E eu acho que do Brasil também, né? Olha que linda, gente. A fachada dela aqui. É maravilhosa? Vamos conhecer mais dela? Vamos lá? Você tá doidinho pra conhecer? Ah, e tem um detalhe, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é vidro fumê. E a porta é bem levezinha de abrir, ó. Tô, abrindo a... tô fechando, na verdade, a porta aqui. A porta janela. Ó, fechou. Vou fechar a outra aqui. Eu acho que ela fica mais bonita com a porta fechada. Você sabia? Vou fechar aqui para você ver. Ó. Olha só, gente. Acabou o barulho na piscina. E olha a vista que você tem. É fantástica, é maravilhosa essa casa, meu caro. Vamos conhecer a cozinha? Então, aqui é a cozinha, gente, ó. A gente tem uma bela cozinha aqui, ou uma cozinha de apoio, vamos dizer assim, né? Um belo fogão, forninho, aqui balcão também, todo ele com muito espaço. E São Gabriel Preto, duas geladeiras para guardar bastante coisa, festa de final de ano, aquela champanhe, né? Guardar bastante coisa, aquela sobra de churrasco para fazer o char. O que você acha? <risos> área de serviço aqui, aqui a gente tem um, um na verdade, é para ser uma dependência de empregada, né? Mas aqui é um cortinho para quebrar o galho. Hoje em dia pouquíssimas pessoas têm empregada, né? Estão contratando mais diarista. Aí já tem máquina de lavar aqui. Aqui tem uma saída para o pátio. Vamos lá conhecer mais da casa. Vem comigo então. Uh, gente, o que que você acha? Fala para mim. O que que você acha de eu começar a gravar casas fazendo live interagir com vocês não sou todas as casas que eu conseguiria fazer isso mas tem algumas comenta aí embaixo tá bom então aqui olha que live maravilhoso olha esse quadro gente ó. são quatro quadros que não se encaixam literalmente mas se encaixam na foto lindo né e são grandes esses quadros gigantes vamos acessar então aqui aqui então é o nosso lavabo deixa eu te mostrar é o lavabo toda de pedra um onyx e tal ó. torneira mano comando água quente e fria a cuba é esculpida na pedra mesmo aqui a gente tem a suíte terra nossa famosa suíte do vovô suíte da vovó né <risos> televisão já tá instalada aqui prontinha aqui é o banheiro gente olha da suíte terra ó. a com box, chuveiro a gás aqui é a cuba gente ó muito bacana também tá uh, essa aqui é a suíte terra tá ah, deixa eu te mostrar aqui ó. ó armários duas portas não vou abrir tá gente aqui tem uma cabeceira estofada tomada é no estofado da cabeceira e a parte de baixo nós acabamos de concluir nós vimos aqui beleza vamos conhecer então a parte de cima tá pronto para ser surpreendido pela suíte mais linda do brasil é difícil bate do brasil mais lindo do brasil mais linda do brasil meu caro vou te mostrar ela vem cá vamos subir aqui olha que legal esse paredão aqui ó ele dá um charme para sala e aqui eu tô subindo a escada ó e aqui tem um nível bem largo ó se a pessoa por exemplo tá vindo ali então tem um descanso ali para subir continuar subindo o resto da escada olha só eu te mostrar ó. Bom, subir aqui ali para sobe de novo olha a vista o pé direito dela gente linda né vou começar pelo começo <risos> não vou começar por aqui gente ó vem cá o vídeo vai ficar um pouco longo mas você vai gostar eu te prometo acabei de entrar na primeira suíte aqui de cima um guarda-roupa duas portas todo espelhado aqui a gente tem uma cama de casal Linda, maravilhosa, estofada também, olha esse pelúcia aqui, olha que legal esse lustre aqui, gente, esse abajur, né, muito legal, e aqui, gente, ó, é o banheiro dessa suíte, esse aqui é um branco absoluto, uma cuba de porcelana, aqui é um chuveiro também é a gás. E aqui, nesse lado, gente, a gente tem uma sacadinha também, ó. Deixa eu abrir aqui, vou te mostrar, vamos lá, ó, é uma sacadinha só para ter vista assim, tá gente, ó, olha só que legal, então tem um vidro aqui que protege, tá, mas é só para ter uma vista aqui para a avenida do condomínio, beleza? Vamos lá conhecer as demais suítes, todas elas são rebaixadas em gesso e tem ar-condicionado split. Esse quadro é top, né? Olha só, maravilhoso, né? Vamos para a segunda suíte. Vem cá, aqui é a nossa segunda suíte: duas camas então de solteiro, cabeceira também é estofada, ar-condicionado split, rebaixamento em gesso. Aqui é o banheiro da nossa segunda suíte bem espaçoso esse aqui olha só que legal né combinando com o piso ó. estilo cimento queimado né um porcelanato de cimento queimado nós vimos então a nossa terceira suíte vamos conhecer a nossa quarta... nossa não a sua né a sua quarta suíte olha só então aqui um guarda-roupa grande aqui uma cama de casal maravilhosa olha só a gente ó, aqui já tem uma vista bonita né? imagina a da suíte Olha só, imagina a da suíte. Então aqui a gente já tem, olha só gente, uma, a nossa quarta suíte é bem espaçosa, é grande, um guarda-roupa grande, duas portas lá. Vou ligar aqui isso aqui. Vamos ver, vamos ver como é que é liga isso aqui. Bem diferente esse, essa, parece uma orelhazinha, muito bacana. Só que eu não consigo ligar. <risos> Você me ajuda quando vier aqui ver a casa, tá bom? olha só então aqui é o banheiro da nossa quarta suíte Ó, um banheiro grande também aqui o box do lado também já com vidro com correm mais que inox. nox chuveira a gás as portas a gente são todas de pvc laqueada não tem problema então quanto ferro de cupim aqui tem um, um home office de menina <risos> tô brincando a tá, gente aqui tem uma menina que ela brinca aqui ou um menino, né então aqui para criança vocês estão pronto prontos para entrar na suíte principal seja bem-vindo então a sua suíte master olha que maravilhosa gente ó guarda-roupa três portas gigantesco a cama virada para o leste leste é o sol da manhã e contemplando essa linda vista para o lago o sol nasce ali assim gente. gente imagino o sol nascendo aqui no lago você acordando você pode fechar tudo isso aqui com controle se quiser também eu vou te mostrar na verdade, você viu no começo do vídeo. Se você tá aqui até agora, você sabe. Uma cama de casal. Aqui um estofado maravilhoso, gente. Ó. Preto. Ó, presta atenção. Sinta-se acariciado por gatos de pelúcia. <risos> ai, ai, tem que brincar, né, gente? Tem que ser feliz, né? Vamos lá, então, conhecer, então, gente, mais. Olha só. Gente, aqui nós temos tranquilamente 50 metros só de suíte só de suíte gente. olha o tamanho disso aqui e, e isso não é tudo olha só o banheiro tá aqui do lado e a gente tem tipo um lavabo dentro do banheiro ó aqui então duas cubas espelho maravilhoso aqui a gente tem a nossa banheira de hidromassagem aqui a gente tem uns dois chuveiros a gás olha que linda essa parte gente maravilhosa né e aqui a gente tem mais uma portinha como se fosse um lavabo dentro do banheiro olha que legal gente muito bacana né então se a sua esposa ou seu marido vai fazer número 2 se tranca aqui não dá problema para quem tá respirando para cá ai ai ai tô brincando gente tô brincando tá tem que brincar esse é o meu jeito eu sempre vou ser assim nós temos que por mais difícil ter a situação nós temos que rir temos que brincar porque aonde há felicidade aí a é deus deus não é triste deus é alegria sabe a palavra fala que a alegria do senhor é a nossa força né A alegria de deus é a tua força olha só gente então a casa tá à venda se você gostou deixe seu like se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seu cunhado com quem você deseja Deixa eu ver se consigo abrir isso aqui deseja comprar uma casa dessas eu quero terminar com essa linda vista para o lago, esse barulhinho da hidromassagem, da piscina te esperando, tá bom? Quero te agradecer de coração, muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê saúde, paz, te dê muita alegria. E que você prospere e possa um dia fazer grandes negócios na sua vida e que um deles esteja comigo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, gente.